O Fermi nos avisou em final de 90, dizendo o seguinte, olha, eu vou falar para vocês, bitnet é bom, mas então é fraquinho, né? ninguém mais aguenta isso aí. O pessoal onde nós estamos ligados, eles estavam ligados num backbone americano chamado ESnet, Energy Sciences Network, uma rede de, de, de institutos de energia, de, de energia da, da física, aí, que era ligada ao Departamento de Energia dos Estados Unidos, o Ministério da Minas e de Energia deles, equivalente. Então ele falou, olha, nós vamos migrar para TCP e IP, nós vamos migrar para a internet, que te dá tudo que o RAPNet tem, o que a gente já tinha no RAPNet muito, muito mais capacidade, e é bem melhor que o Bitnet. E aí nós falamos, olha, quando vocês forem para lá, carreguem, a gente dê uma carona, nós também queremos ir para lá, não custa nada, já que vocês vão para lá. E aí, de novo, o Gomito foi lá conversar, como é que era, como é que não era. E em janeiro de, de, de 91, esse software estava rodando, em fevereiro de 91, os primeiros pacotinhos de TCP e IP rodaram na linha é, é, FAPESP Fermilab e com isso já tínhamos acesso à internet, mas numa situação muito ruim, quer dizer, bem lenta a velocidade. Daí aconteceu um fenômeno interessante, todo mundo estava feliz com a bitnet, a bitnet estava espalhando bem, correio eletrônico para tomar é lugar, etc. E tal, mas em 92 ia haver uma reunião no Rio chamada Eco 92. E a Eco 92 ia trazer um monte de pesquisadores para se reunir no Rio, e esse pessoal usava uma rede chamada UCP. E, e, e também usava a internet, e daí o pessoal do Rio, né? o Betinho, na época do Ibase, o Carlos Afonso e tudo mais, também estavam ligados em redes acadêmicas, falaram, olha, precisamos dar apoio, esses caras vão passar mal aqui no Brasil, sem conexão adequada, bitnet eles não usam mais, etc. E tal. Aí isso forçou muito o crescimento rápido da internet, então em 92, pela linha da FAPESP, que nós expandimos, a gente passou a alimentar a Eco 92, e depois também entrou a linha do FRJ, mas isso foi um pouquinho depois. Em suma, nós alimentamos a época 92 de com TCP/IP a partir da, do Fermilab. <música>